Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei com mais uma dica de compras pela internet. Dessa vez eu fiz no site Somos Coruja. E eu amei, gente. São cada peça maravilhosa. E o tecido é bem mais reforçado do que aqueles outros que a gente tinha falado, né? Que tem aqui nos, nos outros vídeos. E ela é perfeita. Foram quatro conjuntos. É, um bode de frio, um bode de calor e uma calça. É, saíram R$109,00 mais 14 de frete. E eu vim mostrar pra vocês, né? Já abri, né, meu papatinho. E ó, oh. de calor, a Lelê. a Lelê quer entrar, Borezinho de frio, deixa minha criança entrar, eu peguei tamanho GG, Ela tá com 1 um ano e três meses E eu peguei no tamanho GG Porque ela é delicadinha Então ainda serve Vem Fala, fala oi Oi Oi gente, tudo bem? Borezinho de frio Gente, é muito grosso Nossa, eu tô, tipo, bem Apaixonada A calça Calor Frio Vai ficar grande na Lelê ainda, viu? Porque ela é bem pequenininha. Tá apontando, né? Esse daqui é mais masculino. Eu, eu comprei pra gente fazer o um ensaio. Eu, ela e o Juliano com a roupinha camuflada. Vou fazer umas fotinhas, né, Lelê? De camuflado Então foi isso, pessoal Ó, Somos Corujas Somos Corujas.com.br Ó Super amei e espero que vocês também vão lá dar uma visitada no site e comprar, comprar uma peça, sabe? Só pra vocês testarem, pra tirar dúvida de tamanho também, se tiver dúvida, né? É, eu nunca tinha comprado nesse site. Eu comprei já grandão, porque... GG, porque eu sei que serve na lerê, porque ela é pequenininha. Então, é... Mas tem lá todas as medidas certinhas, tem roupinha de calor também. É, e aí eu vou... Deixando essa dica hoje, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Olha lá, dá tchau, lelezinha. Dá tchau. Tchau. E o um beijo, manda um beijo. Ai, ah, cachorrinha. Manda um beijo. Ah. <risos> tchau.